penúltima forma de laço que existe no, no FORTRAN então, são os laços condicionais, em que você executa o laço enquanto uma condição for, uh, for satisfeita, ou então né, a sua condição refletir uma outra que ainda não é satisfeita. Vamos entender um pouco isso pelo exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Mas esse, esse tipo de laço é muito útil quando você não sabe quantas iterações você vai ter que fazer. Ao contrário dos laços de iteração fixa, em que você sabe quantas vezes você vai ter que iterar, ou seja, quantas vezes você vai ter que repetir a sua operação, num laço, quando você usa um laço condicional, você não tem ideia, em princípio, de quantas, uh, de quantas iterações você vai ter que fazer. Okay? E a sintaxe do, do, do laço condicional é do, while, while em inglês é enquanto, então enquanto esta condição aqui uh, for satisfeita, passa. Você pode também negar a condição aqui e fazer um bloco que enquanto tal condição não for satisfeita, ele vai, ele vai fazer. Ok? Então... Vem aqui então o bloco de comandos e você fecha com AND do ou AND do tudo junto. Ou você fecha então com AND do ou AND do. Vamos vamos olhar um programa, vamos olhar um exemplo em que laços uh, condicionais são bastante úteis, né? Fatoração de, de um número de um número qualquer. Na verdade, né? Vamos botar aqui de um número de um número par. E vamos fazer para o um número igual a 64. Se, se você não lembra o, como é que se faz o processo de fatoração, é simples. Tá? Você pega o seu número, vamos, vamos fatorar 64 por 2. É um número par e, portanto, ele vai ser, vai, vai ser uma potência de 2, nesse caso. Ok? É, Divide 64 por 2, você tem 32. Divide 32 por 2, você tem 16. Repete o processo. Quando você chega aqui, 4 dividido por 2 dá 2. Se você, se você dividir agora 2 por 2 de novo, você tem 1. Então, o nosso laço vai ter que fazer isso enquanto o meu número for. Maior ou igual, é, for maior ou, uh, ou igual a 2. Ok? Então vamos voltar aqui, vamos voltar aqui para o meu pro meu laço. Começo, n vai ser a potência, então eu posso sempre escrever esse número aqui né, como 2 elevado a n, porque o problema. Estou fazendo isso porque o programa tem que ser simples, tá? mas dá para generalizar que a gente sabe que a gente sempre vai ter que dividir por um número primo, no fim das contas. É... E vamos escolher o nosso número aqui como 64. Então 64 vai me exigir, exata... vai me exigir exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu ainda tenho que dividir esse 2 por 2 para obter 1 um no final. Então vai me dar... 2a 2a sexta. Vamos ver? Vamos ver aqui então. Vamos rodar nosso programa. Opa, esqueci de de te comentar a ah, de esqueci de colocar aqui para ele para ele imprimir a potência ao final. E agora sim. Ele me dá que 2 à sexta é 64, ok? É, você pode modificar os números aqui, por exemplo, você pode botar 256, vai botar 256 e rodar o programa. E 256 vai dar 2 é, é elevado à oitava. Ou seja, você pode entrar qualquer número. Uh, qualquer número múltiplo de 2 aqui é, que seja 2 elevado a n, na verdade, e você vai você vai obter a fatoração a fatoração correta. Ok? Uh, sobre o do while é essencialmente isso, ou então eu posso também negar, né? É, eu posso fazer aqui ponto. not Uh, agora, agora eu tenho que mudar isso daqui para menor do que 2. E se eu executar de novo agora, ele vai me dar exatamente o, o, mesmo, o mesmo resultado. Né? Número menor do que 2, bom, a gente dividindo 2 por 2 é 1. Né? Então esse note aqui é enquanto o número for maior Essa expressão aqui é a mesma coisa que se, que se eu escrevesse número maior do que um tá? Tem várias maneiras de você fazer sempre o mesmo programa no pro, Na próxima videoaula a gente vai ver dois comandos é, bastante interessantes Para a gente poder trabalhar com laços e também com, com ifs tá? Que são o cycle e o exit